Falar aqui tudo 100% com você No super conteúdo de hoje A gente vai falar sobre protocolos Mais especificamente sobre GRPC E a gente vai trazer detalhes aí De como funcionam os protocolos né, de, Da sobreposição de protocolos Que existe né E, e também vamos trazer um, Uma visão em um diagrama Um case em um diagrama E por fim nós vamos demonstrar na prática Em Node.js né, como funciona o protocolo GRPC Bacana? Então bora lá! antes da gente começar esse conteúdo, caso você não me conheça, é muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani, eu sou CEO da ARC, uma empresa que tem arquitetura como seu espírito, nós somos arquitetura de ponta a ponta, e nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, que é uma das profissões técnicas na área de TI mais relevantes e mais bem remuneradas, bacana? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque por aqui você vai pegar vários insights para turbinar a sua carreira, beleza? Então, bora para o conteúdo!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 Aí eu tenho uma falha mais perceptível, beleza? Bom, então agora chegou a hora de nós irmos para o nosso quadro, onde eu vou explicar como funcionam esses protocolos TCP e IP e UDP, beleza? Bora lá! Bom, então para a gente explicar aqui como funcionam os protocolos UDP e TCP IP, eu trouxe aqui uma representação onde nós temos um device, é, do outro lado aqui nós temos um servidor, nós temos aqui os pacotes que serão tramitados, né? E aí aqui nós temos a conexão. Essa conexão, tanto no DP quanto no TCP IP, precisa acontecer entre o device e o servidor. E para essa conexão ser estabelecida, o dispositivo aqui, né o device, ele precisa conhecer qual é o endereço desse servidor então tipicamente nós temos ali o DNS né o famoso quando a gente está falando de, um, de uma página da internet né é, entramos no google.com né a gente já sabe o que é o google.com e o google.com ele tem ali o um endereço de IP o DNS ele transforma o, o texto que está ali né o nome que você digitou o endereço que você digitou em um IP tá e esse IP é a identificação de onde está é, esse servidor aqui na rede beleza então é assim que essa conexão se estabelece através de um IP a gente sabe aonde é, está o servidor na outra ponta é, o protocolo DP também não é diferente é necessário o um endereço para que se estabeleça essa conexão e se tramite pacotes entre os dois devices. Então, uma vez que eu estabeleci a conexão, eu começo a tramitar os meus pacotes. Então, eu vou fazer requisições do meu dispositivo para o meu servidor e nesse contexto eu vou começar a enviar os pacotes. Então, eu envio primeiro esse, depois esse, depois esse e depois esse. Bacana? Dessa forma, é... No protocolo TCP ele não tem tolerância a falhas. E aí, nesse contexto, se um pacotinho desse falhar, né? Como nós não temos aí é, tolerância a falha, vamos supor que esse pacote aqui foi corrompido ou alguma coisa do gênero. O que vai ocorrer, né? Quando nós chegarmos aqui, né? Quando chegar é, no servidor aqui, ele vai identificar que houve uma falha, né? Existe uma uma técnica aqui, que é através de um bit de paridade, na verdade, ele identifica se houve alguma perda de pacote ou não. E nesse caso, se houve uma, uma perda de pacote, o servidor avisa aqui para o device que isso aconteceu, e aí, automaticamente, o nosso servidor aqui, ele começa a enviar novamente o primeiro pacote, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, e por aí vai, até que é, todos cheguem né, aqui no servidor é, certinho, né, sem nenhum tipo de perda. Tá bom é, dessa forma a mesma coisa acontece na volta então por exemplo eu faço uma requisição né eu envio uma sequência de pacotes aqui né que vai ali para o nosso servidor e aí o servidor interpreta esta informação toda aqui, né? toda essa sequência de pacotes. E aí ele vai devolver para a gente é, uma outra sequência de pacotes. Tá? Ele vai sair devolvendo aqui, por exemplo, uma página um, né, de internet, ali um HTML, um JavaScript, um CSS. É isso que ele vai devolver aqui para o nosso é, device. E aí se falhar, ele reenvia de novo. Tá? De novo, a gente tem aqui né, é, essa premissa do protocolo TCP, que ele não tem tolerância a falhas houve um problema ele reenvia né afinal de contas imagina se a gente tivesse aqui um problema com um pacote desse daqui a nossa página não iria carregar né? porque o arquivo estaria corrompido imagina uma página HTML corrompida ele não vai conseguir ler não vai conseguir ser interpretado Beleza bom entendido isso quando a gente fala é, do outro protocolo né quando a gente fala do protocolo é, o DP, aí a história já é diferente né depois que eu estabeleço a conexão e faço aqui a requisição por exemplo ah, eu quero assistir um filme né então eu vou mandar primeiro esse depois esse depois esse depois esse pacotinho né uma única instrução na verdade falando que eu quero receber o filme ali que eu quero por exemplo assistir e aí o nosso servidor vai devolver também uma sequência de pacotes né começando por esse depois esse esse esse né E ele vai mandar para gente essa cadeia de pacotes de forma que se um deles aqui falhar, aí a história é diferente, tá imagina que falhou esse pacotinho, isso daqui equivale a, a, a um frame de repente do nosso vídeo então se falhar um frame do vídeo às vezes a gente trabalha ali com 60 FPS, né? que são frames por segundo, 60 frames por segundo um pacotinho desse não é nada tá? às vezes se falhar muitos aqui ainda você tem uma experiência legal de, de, de assistir ali o filme ou de ouvir uma música Música, né? Muitas vezes falhando, tá? Então, é, no caso do streaming, né? é, tanto de vídeo como, quanto de áudio, o importante, né? a experiência, né? o que é importante na experiência é essa fluidez. Né? Imagina ficar voltando a música inteira porque faltou uma respirada ali do artista, alguma coisa assim, voltar a música inteira do começo. Né? É a mesma coisa o filme, Pô, falhou um pedacinho ali, volta o filme do começo. Então não faz sentido. No caso do, do, de uma streaming como essa, né? o mais importante é a fluidez. E no caso de uma página da internet, um HTML, o mais importante é receber a página íntegra, inteira, né? Então, por isso que a gente tem essas diferenças entre o protocolo TCP e UDP. Bacana? Então é importantíssimo entender que quando nós estamos falando de aplicações né, em geral tudo bem que às vezes a gente precisa projetar também é, fazendo uso de UDP ali para tramitar algum tipo de streaming tá? de, de dados mesmo é, ou de posição isso também acontece né um jogo do tipo Pokémon Go ali onde você precisa informar cada passo que você está dando se você perder ali um ou outra é, envio né um ou outro envio ali não tem tanto problema agora se você perder tudo aí é ruim. Então é mais um caso aí que a gente pode trabalhar com, com o DP, né? Por exemplo, também para geolocalização, para ficar informando ali a minha posição e o mapa, né? Não que, que seja assim, né? Depende muito da, da arquitetura de como foi projetada a solução, mas é possível que você trabalhe é, com o DP nesses casos também, né? Com tolerância à falha. É um protocolo muito performático, muito rápido e feito para tramitar grandes pacotes, beleza? Bom, então espero que tenha ficado bem claro aí a diferença entre o DP e TCP. Lembrando que em cima do TCP que a gente faz a maioria das coisas quando a gente está falando de programação ou de arquitetura de sistemas, né? E é em cima do TCP que nós temos o HTTP HTTPS, né? E em cima dele, aí sim nós temos o GRPC, nós temos também REST, né? Ou é, SOAP e por aí vai. Beleza?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 Tá, em, um, em um sistema de arquivos, e ele é comum para N sistemas operacionais. Tá? Eu posso ter ali Linux, Windows, Mac, é, o FTP, ele transfere...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 inteira do zero, tá bom? Bom, então agora falando do protocolo HTTP e HTTPS, né? Nós temos ainda subprotocolos que rodam em cima dele. Eles são o um SOAP, tá? O SOAP ele foi muito utilizado uh, há um tempo atrás, né? Há bem pouco tempo atrás aí, a uh, menos aí de 10 anos, ele era rei, né? E ele transmite tipicamente, né? O tipo de arquivo que ele que ele tramita entre dois devices é o XML.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 Tá? E no protocolo REST, nós basicamente transmitimos JSON, tá? que é um, é, um, é um tipo de arquivo muito mais simples. Ele tem simplesmente abertura e fechamento de chaves, né? o nome do, do campo e o valor, nome e valor. É um protocolo que é praticamente chave valor, valor. Né? E aí dentro de cada valor eu posso ter uma outra abertura de chave, é, aumentando aí a, a, a complexidade do objeto que eu tramito entre o device A e o device B. Beleza?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 Ali, requisição para obter um CSS, um JS e a página HTML. Eu consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo dentro de uma única conexão. Eu não tenho que abrir várias. Então ele faz sobreposição ali de, de tramitação de pacotes em cima de uma única conexão estabelecida. Beleza? Bom, agora falando um pouquinho sobre quando utilizar cada um deles. O protocolo SOAP... Ele é mais para sistemas mais antigos, se você vai ter que fazer ali uma integração com o um sistema legado, ele é muito bom para isso, principalmente porque sistemas mais antigos tipicamente não tem suporte a, a protocolos mais modernos, como o REST, por exemplo. Tá? e ele é muito bom para conexões encadeadas, ou seja, isso aqui vai possibilitar que eu crie um esquema de transação entre serviços eu posso abrir uma transação, chamar o serviço 1, o serviço 2, o serviço 3 e se eu tiver algum tipo de problema no serviço 4, eu saio desfazendo o que foi enviado para o serviço 3, 2 e 1 Beleza? então é tipo um rollback entre serviços então para isso ele é muito bom Daí, na sequência, nós temos aqui o REST, que é o mais utilizado atualmente. E aí, para o REST, é, a gente tem aí o, a recomendação de fazer uso dele na maioria dos casos, tá na verdade. Então, quando a gente tiver aqui APIs de integração em geral, o Hash vai ser muito bom para isso, tá? porque ele é suportado pela maioria absoluta dos devices. Quando eu precisar é, ter uma abrangência de suporte maior, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho, de repente, celulares mais antigos, né? celulares mais novos e mais antigos, é, de diversas marcas diferentes, né? e eu também quero suportar, de repente, uma versão web. Então, eu estou suportando versão web, versão mobile do meu, do meu, do meu sistema ali, né? é, então, para isso, é muito bom também o uso de Hash. Beleza? E um outro aspecto aqui é quando a gente tem devices com menor capacidade de transporte, ou seja, a banda de internet dele é, é, é inferior, né? Tipicamente um device como esse, ele ainda não suporta, por exemplo, HTTP 2.0 ele não vai funcionar mesmo que você se esforce muito o protocolo gRPC beleza bom daí nós temos aqui o gRPC ele que é a estrela do nosso conteúdo a gente utiliza ele para quê para fazer integrações internas entre sistemas então eu estou em um, em um conjunto de componentes que eu tenho controle absoluto todos os componentes que eu tenho ali dentro então por exemplo se eu estou dentro de um cluster de Kubernetes né eu sei exatamente a tecnologia de cada é, container que eu tenho ali dentro de cada pod então possibilita por exemplo a comunicação entre esses pods é, ele também vai possibilitar a comunicação entre diversas linguagens de programação entre diversas tecnologias porque eu tenho nativamente é, o, o, o proto dele ali em cada linguagem né? então ele vai ter um desempenho muito melhor para comunicação direta entre é, submódulos de sistema implementado em, em tecnologias distintas Beleza? Então, por exemplo, imagina que você tem uh, um sistema microcomponentizado, né, cheio de pequenas caixinhas, e cada caixinha ali, cada componente, é escrito em uma linguagem diferente. O GRPC vai ser muito bom para fazer a comunicação entre essas partes do sistema, tá, entre esses microcomponentes. E por fim, ele também pode ser utilizado quando a gente tiver devices na ponta mais modernos, aqueles devices que suportam o protocolo gRPC. Então, se eu estiver fazendo especificamente para um grupo de usuários ali que eu tenho controle, eu sei que vai funcionar, eu posso fazer uso também. Vai ser um protocolo muito mais eficiente. E quando que a gente utiliza o TCP IP nativo? Aí eu falo para você quando você tiver situações de extrema performance. Então, tudo aqui a gente tem trocas, tá? É, no caso do TCP e IP nativo é mais complicado você achar, por exemplo algum tipo de, de biblioteca e etc, que faça serialização e deserialização dos bytes para aquela linguagem ou tecnologia então é, é mais difícil de você é, controlar ali o teu código, não é tão simples assim, entretanto ele tem uma performance incrível, afinal de contas a gente não tá passando por nada mais, né? Não tá passando nem por HTTP aqui a gente está indo direto de ponta a ponta né tô indo direto da máquina A para máquina B são os bits trafegados aqui que eu já interpreto do outro lado né em cima dele a gente tem HTP gRPC e por aí vai né então a gente não tem essa sobreposição de protocolos então aí nós temos uma, uma troca né? uma escolha a ser feita quando a gente precisa de extrema performance extrema mesmo é o TCP IP nativo é a melhor opção sem dúvida nenhuma agora quando eu preciso de alta performance mas de uma compatibilidade boa entre diversas tecnologias, o GRPC é o mais indicado. E na maioria dos casos, onde eu preciso tramitar com eficiência também, né, com uma boa velocidade e com arquivos relativamente pequenos, né, na transmissão de arquivos, a gente faz uso do REST. Agora para aplicações mais antigas ou que necessitem de transações encadeadas, a gente faz uso do SOAP. Beleza? Então conhecendo esse conceito, a partir de agora você já consegue fazer uso desse conhecimento para explorar os diversos tipos de protocolo dentro das suas aplicações, dentro das aplicações que você arquitetar.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 Legal, Arkin, então para a gente começar, tá? É, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um projetinho muito simples, um projetinho para fazer registros de to-do, né? de uma listinha de, de coisas a fazer né? e com a opção ali de marcar ou desmarcar a nossa, a, a nossa atividade, beleza? Então esse projetinho só tem um arquivo aqui para o nosso microserviço e um arquivo aqui de protocolo tá esse arquivinho, ponto proto ou ponto proto, como você preferir, né? Ele serve exatamente para dar a, ao cliente, né, exatamente os métodos que estão implementados, tá? Então, ele é a assinatura do, do, dos nossos métodos. Ele é necessário é, e o, o cliente precisa conhecer esse arquivo para conseguir fazer uso do nosso serviço, beleza? Então, vamos aqui para os nossos arquivos. Vamos começar pelo nosso arquivo .proto, né? É, o que, que esse arquivo tem, né? O que, que nós implementamos aqui dentro? Primeiro, nós falamos a versão do, do, do arquivo que nós estamos utilizando, né? Do, do protobuffer aqui, né? Que nós estamos utilizando, que é a versão 3, tá? Daí na sequência, né o que que eu fiz, tá? O, qual foi a, a sequência de implementação minha? Eu implementei primeiro esse cara aqui, né? Que é uma mensagem em branco. Isso aqui vai ser utilizado como assinatura aqui para os nossos métodos, tá? Eles entram aqui, ó. Esse empty aqui, por exemplo, ele é utilizado aqui. Então a primeira coisa que eu criei foi é, esses JSONs aqui, tá? Que são a assinatura aqui dos meus métodos, beleza? E aí... Quando você não vai passar nada, né, é preciso enviar aqui um empty para ele. Tá? O, o, o protobuffer aqui requer isso, tá? Então por isso que a gente tem. Um, uma mensagem em branco, beleza? Daí na sequência eu queria um outro aqui chamado to do item, né? Tá com ID aqui, mas o correto seria só to do item, tá? E nós temos aqui o ID, né? E na sequência nós temos uh, uma propriedade, ele se ele está checado ou não. É, esses números que você tá vendo aqui na frente é a sequência, é a ordem que precisa ser enviado, tá? Então sempre começa no 1, um, o segundo é 2 e por aí vai. Isso aqui não tem nada a ver com tipo ou com valor atribuído, beleza? Bom, depois nós temos temos aqui uma outra mensagem essa aqui é a new item né e ela tem somente uma uma string né ele tem como recebe como parâmetro uma string tá que é o nosso nossa propriedade task aqui beleza e ela é, é, é o primeiro elemento aqui da nossa mensagem daí na sequência nós temos aqui uh, o to do item e este do item ele tem todas as informações do nosso todo né começando aqui pelo nosso id depois a gente tem é, se ele foi completo ou não né se ele está Dani ou não e temos a task de novo né esses números que são a sequência do, das nossas propriedades aqui, esse item é utilizado como retorno do nosso, do, dos nossos métodos aqui, tá bom? Então o nosso método insert mark aqui retorna o todo do item. E por fim nós temos mais uma mensagem aqui, que é a to-do list. Essa aqui é, é utilizada aqui como retorno do nosso primeiro item aqui, né? do nosso primeiro serviço. tá? E o que, que ela tem aqui? Ela tem um repeated to-do item, ou seja, ele pode ter uma coleção de todo do item. E o nome do elemento é to do item. É, a ordem dele é 1, um, né? ele é o primeiro elemento. Então, basicamente, é isso que nós temos aqui de mensagens, tá? Que são utilizadas pelo nosso serviço. Daí na sequência eu implementei efetivamente o meu serviço, tá? E aí, aqui, o que, que eu tenho nesse serviço? Né? Nós temos ah, aqui a gente precisa começar por RPC, indicando aqui o nosso método, né? Daí, na sequência, aqui eu tenho o nome do meu do meu serviço aqui do meu método né a gente tá falando que isso aqui é um serviço tá a gente começa com service então esses aqui são os métodos do meu serviço então tem o list insert e mark daí aqui na frente eu tenho o parâmetro que eu recebo tá e eu tenho a mesma coisa aqui para os outros métodos também percebe que aqui eu recebo empty aqui eu recebo new item e aqui eu recebo to do item ID né é... esse ID aqui no final eu acabei colocando ele porque não podiam ter dois iguais né mas é isso aqui é para marcar um item e na prática tudo que eu precisava mesmo era o item ID né porque que eu coloquei o esse, essa segunda propriedade né daqui a pouco eu vou explicar isso no código lá é para possibilitar marcar ou desmarcar né se eu quiser fazer um undo ali do meu do meu cheque eu consigo tá então na originalmente né era para ser só o ID e só marcar beleza e aí eu tenho o que ele retorna. Então eu preciso da palavra-chave returns aqui, né? Para todos os meus métodos. E o que, que ele retorna efetivamente. Beleza? Então esse aqui é um típico arquivo proto, né? Que nós utilizamos para fazer comunicação é, via GRPC. Então, vamos para o nosso microserviço, também um código extremamente simples. É, vou explicar linha a linha aqui para você e depois a gente vai colocar o código nosso para rodar, beleza? Então, começando do, do primeiro comandinho que nós temos aqui, né? Nós temos uh, um require do pacote GRPC. Esse foi o único pacote que eu instalei efetivamente, né? Dei um npm i, é, grpc-s, né? Para ele salvar aqui no meu package.json, tá? Então, foi o único pacotinho mesmo que eu, que eu coloquei. Depois, eu criei uma outra constante aqui que é o meu to do proto, né? E aqui eu dou um load no meu arquivo proto, que é este arquivo que está aqui, aquele que a gente acabou de falar, né? É, daí, na sequência, eu crio aqui uma variável chamada server, né? Uma constante chamada server, que instancia o servidor GRPC, ok? Então, esse nosso método ele serve para prover, né? Ele é um serviço GRPC, tá bom? Bom, depois aqui eu criei uma, uma outra constante com dados fictícios, tá? FakeDB aqui, nossos dados fake, tá? Então eu tenho o ID, se ele está done ou não, né? E o nome da tarefa, tarefa 1 e tarefa 2, ok? Bom, daí na sequência eu criei uma função chamada Change data Então aqui eu recebo o meu ID, né? O ID do meu... Do meu to do list, se ele está checado ou não, e o nome da task, tá? Por que eu coloquei aqui o nome da task? Porque eu criei um método aqui mais genérico, né? Ele serve para fazer alterações no dado, é, na minha listinha aqui. Então eu posso é, incluir um item novo ou alterar o estado de um item, ok? Bom, nesse contexto. O que que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vejo se eu tenho o task preenchido, a minha propriedade task aqui. Se ela não estiver preenchida, eu já marco ele como um not found. E eu seto especificamente esse not found aqui, porque ele pode servir para fazer a alteração do cheque, né? E se eu não achar o meu id, eu já retorno aqui que ele não achou o meu id. Por isso que eu tenho esse not found para o meu task aqui, beleza? Bom, daí eu criei uma variável chamada res, de resultado, de Result. E aí aqui eu monto uh, um JSON já de retorno com valores é, pré-prontos aqui, pré-feitos. Né? Eu passo o ID aqui de cima, passo o checked para ele falso por padrão e o nome da task eu passo como a propriedade task. Daí na sequência eu vou fazer um for. Né? Esse for ele vai percorrer todo o meu fake data, né? meu fake DB aqui. É, fazendo o quê? Né? Verificando se existe... O, o ID aqui dentro, né? O item com aquele ID. Então, se eu passei aqui o ID 10, por exemplo, eu vou percorrer aqui até achar o meu ID 10, né? O valor ID 10, tá? Não é o um número 10, né? O um elemento 10, é o ID 10. Se ele existir, o que, que eu vou fazer? Eu vou alterar o valor aqui do, do Dani com o que está aqui no checked, tá? Que é esse carinha que tá aqui em cima. Beleza? Daí na sequência eu falo que o meu res aqui, né? meu resultado é igual ao item que eu acabei de alterar, né? e aí eu retorno ele. Então, lembra que aqui eu já tinha atribuído um valor para ele? né? Aqui eu sobreponho, mas caso não tenha localizado esse item, eu retorno exatamente o item ali com o not found. Então, eu retorno o cara consistente né? com os dados, dizendo que ele não foi achado. Ok legal na sequência nós temos aqui a implementação do nosso serviço né efetivamente dos métodos do nosso serviço e aqui ó a gente tá usando o nosso é, server aqui né que veio lá do Uh, dessa implementação do grpc.server, né? E aqui nós estamos adicionando um serviço. O serviço que nós estamos adicionando é exatamente aquele especificado no nosso arquivo proto, né? Que é esse carinha aqui, bacana. E o que, que tem dentro dele? Insert, list e mark, tá? Esse carinha aqui é o, é, o, é o cara mais complicado que a gente tem, o mais complexo que a gente tem. O insert, o que, que ele faz? Ele adiciona um novo item no nosso, no nosso FakeDB, tá? É isso que ele está fazendo aqui, ó. Nesse FakeDB aqui, nós estamos fazendo um push. E esse push aqui, ele é feito com base é, nessa, nessa linha de comando aqui, tá? Então, vamos falar linha, linha de comando que tem implementado aqui, né? Primeiro, nós temos a criação da variável toDo. Essa variável toDo, ela recebe, né, o request da nossa call. Então, são os parâmetros recebidos pela requisição, tá? Tudo que foi informado no bar da nossa requisição, vem aqui é, para então, o nosso to-do. Beleza? Então, o nosso data aqui, que é a nossa próxima variável, né, ele recebe... Uh, o resultado do change data, que foi o método que a gente acabou de explicar aqui em cima. Esse método, o que, que ele faz? Né? Ele recebe o fakeData.length, mais um, né? ou seja, eu pego o, o tamanho total, afinal de contas eu estou fazendo um insert, né? Então eu pego o tamanho total do meu fakeDB aqui, né? E adiciono mais um, ou seja, eu estou indo para o é, próximo item da, do meu banco de dados aqui. Passo falso como parâmetro. Né? De, de checado ou de checado ele não, originalmente ele é não checado e na sequência aqui eu coloco o, o valor que eu recebi como parâmetro né? do nome da minha tarefa tá? então esse cara aqui vai montar para mim a minha data, e aí o que eu vou fazer na sequência é ver se uh, o meu o, o valor task aqui do meu to-do, né, da minha request, veio preenchido. né Se ele não foi preenchido, eu, eu pulo essa linha, beleza? Eu vou retornar ali é, o, o dado original dele aqui, né? Eu, eu não adiciono ele na, no meu banco de dados, tá? Eu não vou adicionar ele no meu banco fake aqui. Porque ele não tem nada escrito, né? Eu preciso ter o, o nome de uma atividade Escrita, ele é requerido para ele entrar na minha lista de to-do, beleza? Bom, então se ele está preenchido, o que, que eu faço? Eu adiciono ele aqui no meu fake DB, eu dou um push nele. Daí, na sequência, eu invoco meu callback. Isso aqui é a forma de eu retornar, né? É o meu return aqui do, do meu serviço, tá? É, é assim que a gente faz isso, então eu dou um callback, passo nu aqui, se eu tivesse algum tipo de erro, eu passaria aqui, tá? Esse nu tá indicando que não tem erro nenhum, e o data é o resultado que eu quero enviar é, de volta para o meu é, cliente, tá bom? Daí eu tenho o um list, o list tá bem simples, a implementação dele, eu simplesmente dou um callback, passando o meu fake data aqui, né, meu fake db aqui de cima tá eu passo ele inteiro afinal de contas esse list tem como objetivo retornar tudo né depois eu tenho aqui o meu mark esse aqui serve para marcar ou desmarcar o meu item né é, de to do, para dizer que eu fiz ele ou que eu ainda não fiz ele beleza e aí o que eu faço né eu crio uma variável chamada item né esse item recebe o nosso request igualzinho aqui o nosso insert né ele recebe aqui do call tá recebe os parâmetros que foram informados e aí eu invoco direto o meu callback aqui, passando null para o erro, né? E invocando como parâmetro de, de retorno o change data, né? Passando aqui o item ID e o, o, o estado dele, se ele está checado ou checado, né Se ele estiver, se ele não existir, né, o ID, lembra que eu faço? Né, eu já tenho um valor default aqui para ele, que é o um not found, né, se esse item não, não existir. Agora, se ele existir, eu vou retornar o item aqui, né, marcado, checado e, e, e o valor do item efetivamente. Eu retorno o item, o dado inteirinho, o ID, o nome e se ele está checado ou de checado, até para a gente conferir. Bom, então por fim, depois de tudo isso, nós temos aqui o um nosso server.bind, né? Isso aqui serve para ativar o nosso serviço de RPC, né? Colocar ele de pé, né? <risos> É, e aí eu tô falando pra ele aqui qual que é o IP e qual é a porta. Eu tô colocando ele numa porta bem alta aqui, né, 551. É muito comum, quando a gente vê exemplos de gRPC, utilizar essa porta aqui, tá? É possível até utilizar outras, mas essa aqui é, é muito comum se utilizar essa aqui. Você pode usar outras aqui, mas é comum mesmo se utilizar portas bem altas, tá? 552, 53, 54, eu mesmo faço uso disso. E aí aqui é requerido que você passe essa instrução, tá? Mesmo que você... É, não tenha certificados ali de segurança é, é, dentro do teu serviço, tá? É preciso passar esse carinha aqui. É, e aí, na verdade, eu simplesmente dei um console log aqui só para informar onde a gente está rodando e dei um server.start. Beleza? Bom, vamos ver esse carinha rodando então e vamos fazer a requisição. É, bora lá. Então aqui eu tenho no meu terminal o meu servicinho né eu vou dar aqui um node ms.js e olha lá ele está rodando né nessa porta aqui agora eu vou fazer a requisição dele no insomnia né e aqui vamos lá vou criar do zero uma requisição nova request para você ver como funciona aqui eu vou chamar de tudo tá é, aí aqui a gente vai colocar uh, que ele é grpc Vou escolher aqui o meu arquivinho pronto, tá? Eu já tinha ele aqui, mas eu vou demonstrar como que a gente adiciona, né? Tem que ser exatamente aquele que você está utilizando lá no seu microserviço, beleza? E aí quando eu faço isso, eu preciso colocar aqui aquele endereço que estava aqui no meu console, ó, exatamente esse cara aqui. Então vem aqui, coloca esse cara, né? E aí aqui eu vou selecionar o serviço list, tá? E lembra que esse serviço, eu precisava passar vazio para ele? Né? Lembra que aqui no nosso é, proto, né? ele está aqui como o empty, né? o que ele recebe? Então, eu preciso passar o corpo aqui vazio. Tá? Na hora que eu der o Send, ele vai retornar para mim né? o status OK e vai retornar os itens que é, eu tinha aqui no meu fake data, que são exatamente esses dois aqui, que a gente tinha colocado originalmente, beleza? E aí, aqui no caso do insert, olha lá o que a gente precisa passar, né? O meu insert aqui, ele precisa do new item que recebe simplesmente a task, tá? Então eu preciso passar aqui o nome da nossa task. Vou colocar aqui um nome qualquer, tá? Deixa eu tirar esse cara da frente. Bora lá. Vou colocar aqui... A fazeres do dia. Na hora que eu fizer o meu send, olha lá, ele entrou como item 3. Se eu quiser colocar um outro item aqui, né? Por exemplo, fazer treino de musculação. É, na hora que eu der o send, eu tenho lá o meu item 4. Né? Se eu voltar aqui e fizer agora né, novamente o lixo, né? E o lixo aqui é, a gente precisa passar em branco, né? Sem nada. Agora ele vai ter aqueles dois itens a mais que eles entraram lá no nosso é, no nosso fake DB, beleza? E aí eu poderia, por exemplo, marcar um desses itens. Vamos supor que eu marquei aqui o meu treino de musculação. É, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o meu método mark, né? E o meu método mark, lembra o que ele precisa aqui? meu método mark que está aqui ele recebe um to do item ID que é esse cara aqui então eu preciso passar o ID se ele está checado ou não então vamos lá eu vou colocar aqui ID se você bem se lembra ele é o número 4 então ele é o 4 na verdade ele é inteiro né E aí nós temos se ele está marcado ou não é que é um booleano né então aqui a gente precisa passar é, true para ele beleza ah, vamos ver, ah lá, ele marcou o Dani como true, e agora se a gente fizer novamente o list aqui do nosso, é, do nosso serviço, ele vai retornar todos marcados como falso, né? todos os itens, com exceção de musculação que ele mudou para true. Ok, então dessa forma nós criamos um serviço GRPC. Bom, então agora vamos falar sobre o microbat para fazer a leitura, né? para fazer a, a, a recepção ou o invoke, né? o, nosso, o nosso client aqui para fazer requisições do, do nosso servicinho que nós criamos de RPC, tá? Aqui eu criei um MB né? de microbatch, um batchzinho, tá? Esse microbat, ele tem só aqui um set interval, né? Com duração aí de 5 segundos, né? Cinco mil milissegundos, uns 5 segundos. E aqui dentro, olha só que simples que ficou o meu código, né? Eu tenho aqui, né, a, o meu minha constante grpc, né, que faz um require ali do grpc.js, tá? Daí eu tenho um carinha aqui que vai representar o meu protocolo, tá? O meu, é, carregar o meu protobuffer nele, né? Daí aqui eu tenho o endereço path, né, que é o endereço da minha máquina, exatamente para abrir o meu é, arquivo .proto, Tá? É, daí, na sequência aqui, eu abro efetivamente o, o meu arquivo proto, né? É aqui que eu tô fazendo isso, eu tô resolvendo a, a junção do meu diretório com o nome to do.proto, que é esse carinha aqui, tá? Eu fiz uma cópia daquele arquivo .proto para cá, tá? É exatamente o mesmo, vou até abrir ele aqui para você ver, ok? Exatamente igual. E nesse contexto, o que nós fazemos aqui dentro do nosso arquivo, né? Depois que nós carregamos aqui o nosso arquivo né o, o nosso arquivo Proto aqui né é, nós vamos criar o nosso tudo Client, tá ou seja nós vamos criar um cliente com base no nosso Proto object tá aqui nós nós fazemos um load do nosso arquivo efetivo Proto né e aqui nós usamos esse arquivo Proto para criar o nosso tudo Client, beleza daí efetivamente é, Para ficar mais fácil de a gente utilizar o nosso, o nosso cliente aqui, né? Eu criei uma constante chamada client aqui. Daí aqui eu dou um new no meu to-do service, tá? Fazendo uso é, da minha, do meu endereço aqui, né? localhost 551 aqui, né? Ou 50.051. É, aí aqui na sequência nós temos o gRPC credentials, né? igualzinho nós colocamos lá na nossa versão server, tá bom? Bom, aqui eu só utilizei o list, só para exemplificar mesmo como funciona, e eu estou dando um console.log, né? caso não haja erro nenhum, aqui, tá? Nosso console.log, das notes, né? dos, dos valores aqui dos meus to-dos que foram retornados. Né? A gente deu o um nome de notes aqui, poderia ser efetivamente to-dos, tá? Vamos até mudar aqui, fica mais bonitinho, fica mais coerente, vamos lá. Ok? Bom, então chegou a hora de a gente rodar esse carinha. Bora lá, é, eu preciso manter né, a versão server minha aqui funcionando, então o que eu vou fazer aqui agora? Né, eu estou dentro do diretório onde está o nosso microbatch, eu vou dar simplesmente aqui o comando node mb.js, e com isso ele vai executar o nosso cliente e vai fazer lá a requisição, retornando todos os itens, inclusive aqueles que nós adicionamos agora. e Ele vai ficar fazendo isso de 5 em 5 segundos, né? Porque lembra, é, eu coloquei um microbat, né? Ou seja, a função dele é ficar executando continuamente. Então, a cada 5 segundos, ele carrega mais itens para gente, tá? Vou dar um Ctrl-C aqui para ele parar de fazer isso. Mas observe que todos os itens aqui foram retornados. E assim como nós fizemos no Insomnia, eu poderia ter outros métodos aqui, tá? Eu poderia ter o Mark, eu poderia ter... É, o insert, a gente poderia ter tudo isso dentro do nosso microbet. Bacana? Então, é um exemplo bem simples de como funciona o protocolo gRPC. Não tem segredo, o grande ponto aqui é a criação do arquivo proto. Beleza, aqui, você curtiu esse conteúdo? Caso positivo, não esquece de deixar aquele joinha pra gente, porque ele ajuda demais o nosso canal a se desenvolver, né? E a nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Então, eu te espero no próximo conteúdo aqui. Super abraço, até a próxima.